Thank mm -hmm. Thank okay. you. Ich lasse Só... Ah. Aos pedaços. Os pedaços. Os pedaços. Nenhum. Perto do outro. Nenhum. Um. Perto do outro. Nenhum. do outro. Perto do outro. É Nenhum. Nenhum perto do outro. Nas estradas, é muito difícil. Na selva emaranhada. Esse emaranhado faz uma cara na selva emaranhada. Eu que se passa mal. Na selva emaranhada. Emaranhada, emaranhada. Tu vibras os pedaços das estradas. Vibra Os pedaços. Na na selva, selva. Vibra, vibra, os pedaços, os pedaços, é. nenhum... Os pedaços, nenhum perto de nenhum, mas pedaços, os pedaços, os pedaços, nenhum perto do outro, vai, vai, vai, vai, pedaços, nenhum perto do outro, não nenhum perto, nenhum perto do outro, nenhum perto do outro, escar, a selva emaranhada Fiquei sabendo Ao mesmo tempo que eu fui avisar Que as minhas filhas Que as minhas filhas Que as minhas filhas Tenham cometido crime Eu tinha acabado de atravessar a cidade Com meu velho amigo Tiresias Subi Subi imediatamente o morro vai con... Subi imediatamente Subi, subi como é que é com as buscas para encontrar o corpo do meu um método Lichado pelas minhas filhas Linchado! Linchado pelas minhas filhas Lichado pelas filhas Gente, vocês estão assim, meus filhos? Ah, não é? Ah, é? É, Qual Alô ah, Vocês estão a ser pedro aí juntos ou não? Vocês estão recebendo um fundo Ah, não, então o Zé deve ter mudado, deve ter adaptado. É... Você podia ter as pelas... pelas minhas filhas É, aí... aí... É, e, vezes, pó, aí porque aí né? depois você... aí depois você não fala, eu fui informado... É, já... Acabei de falar isso. Formado, que é Subir mentalismo com as buscas para encontrar para encontrar para encontrar o corpo do meu neto inchado pelas menades. Minhas filhas! Pelas menades, minhas filhas! Estou escondendo, estou fazendo um cano, menadiza o com medo de entrar Não, minhas filhas! Pois é, eu tinha a impressão que era, que era esse. É isso. É o título tipo de erreres mascaras Pichado? Pelas meras Minhas filhas Pelas meras, que nada Minhas pernas Minhas, Minhas filhas Aí começa a ver autônomo, mulher. Não, se você quiser, altum Pelas meras Minhas filhas, não, pelas férias. Pelas férias. Minhas férias. Vou dizer a verdade agora Inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todos, de mim mais que todas, porque eu abandonei ter a até as aulas. Não, dona, fala com ele, porque. Torte, costura, pra subir mais alto, pai! Não, não, você, você fez muito movimento e eu não falou com ele. Tá. Pai! Pode-se orgulhar o máximo de nós, ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas e de mim mais que todas, porque eu abandonei, fuso, tear, aulas, marido, corte, costura, para subir mais alto, pai, e caçar feras com as minhas próprias mãos. Avanço, trago nas mãos, como o senhor pode ver. Primeiro oh, não, Trago nas mãos, como o senhor pode ver. Tenta passar para ele, passa para segurar. Traga nas mãos, prêmio como o no senhor pode dele. ver. Esse primeiro prêmio vai ser pendurado no alto do seu palácio. Envaldecido com as nossas aventuras. Traga nas mãos. Ah? É, depois do final, você passa para ele mesmo. Né? Trago nas mãos, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio, para ser depender. Não, eu não isso. Você que chegar é. certinho, assim, que tal você, de longe, assim, mostrar a cabeça, assim, ó. Dá a é, cabeça, pai. É. Imagina, você, você não precisa fazer tão louca. Você pode fazer mais o carretanto no prêmio. Você tá, tem um excesso de de coisas, entendeu? E perde um pouco a verdade. É, ela é louca. Porque eu não dormirei, fuso, tear, aulas, marido, corte, custo... Ah, não parece nada. O que é Começa, começa. Parada. Parada? Parada. Visão sinistra. Visão sinistra? Pode-se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todas, de mim mais que todas, porque eu abandonei fuso, a aulas, marido, corte, costura. Eu subi mais alto, pai, e caça-feras com as minhas próprias mãos. É, o Nutella tá sem frente de luz. Desculpa, trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio para ser dependurado no alto do seu palácio. Não, mas peraí, você não pode fazer tão louca, você tem que achar que você tá homenageando seu pai, você não pode, você tá fazendo excessivamente, louca, entendeu? É melhor você fazer com mais crença. Porque você é imune oficial, ele fala inteiro, você fala em pendurar na cabeça do leão. Entendeu? É comércio de equívoco. Pai, Pai pode-se orgulhar o máximo Pai. de nós. Pai, pode-se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo em nome de todos. Mas, que eu abandonei, fuso, ter aulas, marido. Oh, pra subir mais alto, vai. Caça feras com as minhas próprias mãos. Eu trago na mão como o senhor pode Trago na mão. Trago na mão. Beijonei. É. Tá. Você fica aí mesmo o tempo todo de costas para tanta gente. Não a gente gosta. tem feito assim, é. De costas, né? É, você tá de Visão sinistra, ela chega aqui, será? Não, se você está assim, você pode até ficar aqui, mas você vai ter que virar uma hora para lá, porque você está muito longe Nossa, de todo Não, é, é como é se assim. você estivesse numa cerimônia do palácio, e que você fala com ele, mas, ao mesmo tempo, você se interessa à plateia, à tá. assembleia, às pessoas presentes da cerimônia. Tá. Então, vai, chega até aí, chega até aí, você chegou sempre. Então, de alegria.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 Para subir mais alto, pai, e caçar feras com as minhas próprias mãos. Não, para subir. Não, mas um pouquinho. Da boca. Para subir mais alto, pai. Ela tem, ela tem que se te levar mais a sério. Se você fica no um papel de louca, todo, a gente é louca. Não dá credibilidade a nada que você fala. Você vê, eu acho bonita tá, para subir mais alto. Sabe, ela, ela afinal é a presidenta da cidade, sei lá, rainha da cidade. Pai! Pai! Pai! Pai! Pai! Pode se orgulhar o máximo? Pode se orgulhar. Pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar toda inchado porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Não, mas se você fala abaixo assim, você tem que falar, é como se fosse um discurso durante o mundo, o mundo todo. Vai! Vai! Pode se orgulhar o máximo de nós. Ficar todo no Porque criou mais valorosas filhas entre os mortais. Ah, isso volta. Não, espera um pouquinho, seja mais exata. Eu não sei, peraí. Como se você não tivesse tão bêbada. É o compasso pai que foi agora. A gente tinha feito uma coisa tão boa, mas eu sei que é 2017, lembro. que era ir sem ponto, ir. Lembra? Você falava, vai, tá, tá. tá uma coisa quase casilda assim, né? Assim, Sim, mas uma é muito cacilda, bom. mas que pá, não dá uma coisa muito não, não. Discuto, é. gesto, muita coisa e pouca é. credibilidade no que você está dizendo. Tá. Eu vou, vou fazer assim de novo. Você tem que fazer numa cerimônia Sim, pública. Dá. Não, pode fazer rápido, não tem problema. Ah. Pai, você pode ficar orgulhoso assim, não, de eu todos eu nós, ela é rápida. Mas o que eu para o é que você está com excesso de embriaguez. E não precisa, já está já tá sabido. Você tem que segurar a embriaguez e falar para o público respeitosamente, republicanamente, para o pai. Vai. Pai, pode se orgulhar o máximo de uma. Ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Então, mas para ela. Eu falo. Porque, não, eu se volta totalmente. Elas? Aí você volta, eu estou Porque criou. Mas no um do lugar. Pode ser no mesmo lugar, só virando para ela. Para elas, né? Pera. Olha, quando ela começar a falar, para de fazer o almoço, tá? O compasso, para.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 Pai, pai, pode se orgulhar o máximo de nós, ficar todo inchado, porque criou as mais valorosas... Se volta para ela, volta para ela. As mais valorosas... Oh, porque criou as... Diga também. Porque criou as mais valorosas filhas entre os mortais. Eu falo o no nome de todas, de mim. Mais de todas. Aulas, marido, corte e costura, para subir mais alto, pai, e caçar feras. Para subir mais alto. Para subir mais alto, pai, e caçar feras com as minhas próprias mãos. Trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio para ser pendurado no alto do teu palácio. Envadecido com as nossas aventuras. Envadecido? Bl, bl, bl. Envadecido com as nossas aventuras. Convida os seus amigos para o banquete. O senhor está feliz, não é, pai? Não, não avança, né, Marcelo? Pode, não. Mas... Fica aqui? Sei lá. Porque não pode fechar, né, Zé? Assim, de fechar o tempo inteiro aqui, né? Não, mas se você voltar. Você tem. Oh, você tem oh, pegue, não pegue a cena. O ritmo pátrico acabou Pega tá. a cena como se você estivesse Numa assembleia de devas Você tem três personagens Você tem o pai, você tem o público de devas E você tem as suas irmãs E você tem o palácio Onde vai ser pendurado Que está sem luz O lugar onde vai ser pendurado Mas que devia ter luz Entendeu? Você tem que falar como se fosse uma balançana como se fosse uma perua. Tá. Trago na mão, como o senhor pode ver, Não, esse... mais de baixo. Volta se diante, senhor. Você... pode ser daqui? Não, vou daqui. Trago na mão, como o senhor pode ver, esse primeiro prêmio para ser dependurado no alto do teu palácio. Envadecido com as nossas aventuras. Convide os seus amigos para o banquete. O senhor está feliz, não é, pai? Pela ação brilhante tá, Isso é amado. Sangrou para uma cena de teatro. Peraí, que a escrito! Brilhante era a cena que você é sangrou para uma cena de teatro. Porque não, não se sufoque, não se deixe sufocar, respira. Isso é matança com as suas mãos, miserável! Brilhante era a vida que você sangrou para uma cena de teatro. Pra uma cena de teatro! Pra uma pra cena esse... de teatro! E vem me convidar a teba e a mim! para esse banquete, pra esse jantar! E vem me convidar a Teba, conv... a teba, a teba porque é uma vergonha fazer isso na vida de terra! Vem me convidar a Teba e a mim! para esse banquete! para esse jantar! Primeiro eu choro por vocês, por toda a tua desgraceira. Depois... Depois eu vou chorar por depois mim. Depois eu vou chorar por mim. Esse Deus pode até estar fazendo justiça, mas castigou duro demais. Brúmius, Deus nascido da minha filha, semele. Brúmius, Deus nascido, como é que ele fez isso? Brúmius, Deus nascido da minha filha, semele. Semele, Deu, nascido da minha, mas não Sabe, ah, esse que é o problema, respiração. Ah, é tá. meu E vem convidar. E vem me convidar. Até, bora, se a mim, <risos> para esse banquete. Para esse jantar. Primeiro, eu choro por você. É isso que eu não... É que você emenda, sem respirar, e tudo que que eu vou Sabe, o texto não fica claro Tem que respirar e dizer as frases cristalinas da pista Primeiro eu choro por vocês Por toda a tua desgraceira Depois eu vou chorar por mim Esse Deus pode até estar fazendo justiça Mas castigou tudo demais Brônios, Deus nascido da minha filha Semele? Que velho chato! <risos> Sempre de mau humor, oh, velho! Oh, sabe de o oh, ar dele? Oh, Sou um brilho oh, chato! Vou falar meu pai! Ui, se meu filho virasse caçador! Saísse a casa com os garotos de terra, mas, mas. Não! Esse só quer saber! patrulhar os deuses e contra! O senhor tem que falar com ele! Onde ele está? Por que ele não está aqui ainda? <risos> Por que ele não está aqui ainda? Por que ele não está aqui ainda? Alguém vai chamar? Não. Alguém vai chamar? Não, uma vez só. Eu quero que ele olho no olho quero veja. Que quero que ele... Olho... Quero que ele olho no olho veja como eu estou vendo como eu estou aqui? Como eu sou feliz não quando você tomar consciência do que você fez e cair em si vai sentir uma dor não né? é dor esse que está assim, está sempre no estado que está não vou dizer que vai ser feliz mas vai ficar sabendo o que é ser infeliz entende uma dor, meu pai entende tão um triste, louco, preguiço primeiro não fale tão o que te, magoa, o que te pai? magoa, meu pai? O que tem de tão triste, lúgubre nisso? Levanta teus olhos. Agora você deve em cima do pendrive. Ter... O que te magoa, meu pai? Entra, entra mais. O que te magoa, meu pai? O que tem de tão triste, lúgubre nisso? Pronto. Por quê? Mesmo. Mudou alguma coisa? Está mais luminoso e diáfano está que nunca. Que é isso que você tem a aposta. Aí é você está mais luminoso e diáfano que nunca. Eu também, eu também acho isso. Hã? Ah? O Tireto também acha está mais luminoso. Está mais luminoso e diáfano que nunca. Está brilhando, pai. Uh -huh. Olha céu. Pronto. Por quê? Porque Não fica no olho você. Está mais luminoso e diáfano vejo, que nunca. Não ah? Ele não veio. Está brilhando. Eu não sei bem do que você está falando, mas uma coisa me vem vindo. Uma coceira no cérebro. Ah! aí Voltar outro depois da escondida, é isso? É, olha, essa cena vai ficar muito melhor se você fizer ela com uma grande tá. Pensa na tua avó. Ah. <risos> olha não, como Uma ideia. pessoa sensata. Hã? Ah? Uma pessoa sensata fica muito melhor se não ficar louca e não ter que ser louca. Tá. Entendeu? Está ficando muito bom.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 Que me estranha. tem que uma pessoa que tem que nascer a cada momento. Não é mesmo? Você finge que tá aqui recebendo o barulho quando você nasceu. Né? Tem que receber o barulho e sair outra pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Oi? Quando tem essa quebrada, pá, e que ela volta, é. Por isso que eu sentia aquela. Bom. É porque eu não sei pra onde ir, se ela não tá bacana, se ela não tá mais doida no começo. Aqui seria pra voltar pra, pra onde, né? Entende o que eu quero dizer? Não, é voltar pra... Pra uma, para. Ela saiu da bebedeira, totalmente. Mas se ela tá dama desde o começo, ela vai pra onde? Não, ela, uma não dama ela, querendo... ela tá bêbada, tá. mas ela tá segurando. Tá, tá, tá, tá. entende. Como uma mulher de que bebia pra caralho, mas de vem ela apareceu. Oh. Uma coisa me vem vindo, uma coceira no cérebro. Uma coisa me vem vindo, com uma coceira no cérebro. Não, uma coceira, Tá. O que, é que tem antes mesmo? Já está brilhando. Tá ela vai receber a moral agora. O que você fala, pai? Antes Olha, da o Nietzsche fala que a moral é uma coceira no cérebro. E ela agora vai, vai receber uma coceira e ela vai voltar com o superhero dela. Ela vai mas, de repente com é a moral. Entendeu? E na moral faz ela sair de todo o dionism e ver a realidade. Está mais... Ah, por Porque Pronto, por quê? É o mesmo? Está mais luminoso e diáfano que nunca. está. Brilhando. Está brilhando. que eu faço? Não sei mais. Está de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 Vindo Uma coceira do cérebro Agora parece que sou eu, Dino Do que falamos antes? Eu não consegui Seria capaz de me responder De responder com clareza Acho que sim do que falamos antes? A casa de Pinho. Você deu seu filho. Que é, Kio? Fabuloso é, Semeado dos dentes do dragão. Você me deu pra ele. Que imensa nessa casa você paga o seu amor? Então, fruta do nosso amor, meu e de Kion. De um leão, as minhas amigas de caça estão me dizendo. O que eu vejo? O que eu tenho na mão? Então, você ainda acha que parece com a cabeça de um leão. Desgraçado! A Esse. O que eu tenho na mão? Falasse um nos arredores, onde antes dos Ele tinha que fazer no um citerrão desgraçado. Desgraçado os meus estancar as bacanais. E nós, o que vamos fazer lá? Vocês estavam em beira bebidas tomadas por bar, e não só vocês, a cidade inteira. Então o nos reuniu a todos e numa só cena, num só golpe. É isso? É. Num só golpe destruiu, destruiu ele, você, a nossa cidade, o nosso palácio e eu. ali de destruído, fico sem descendência masculina, saída dessa fruta do teu ventre miserável. Eu vejo aqui na minha frente. A natureza morta, comida esbagaçada, jogada fora. Ah, filho, filho, você só tinha olhos para os seus, da nossa casa. E nós tínhamos os olhos voltados só para você. A nova visão da nossa casa. Todo o nosso povo te respeitava, te temia. Oh, Ricardo, aí você pegou, é você pensar bem hoje. Tá do do pessoal que está no poder. Você vira fascista de repente por amor ao filho. Tá. E você fala isso bem. Pulou, né? Pulou, deixa eu só alguma coisa. Eu fui usado vou... por Dionísio para acabar com a casa do senhor. Claro. Dionísio se sentiu trajado porque vocês não acreditavam que ele fosse um Deus. A inveja de vocês não podia admitir ele fosse filho de Zeus com a irmã de vocês. A minha filha é e adorada. Onde está o resto do corpo do meu filho? Aí é legal você dizer, mas, claro, inclusive sem um, um pé na frente ou trás. Para a Para a Onde está o resto do corpo do meu filho? De não saber adorar. Então Dionísios Dionísio nos reuniu a todos numa só cena e num só golpe destruiu ele, você, a nossa casa, o nosso palácio. E... É legal que aí, você. Aí eu o baixo fascista, eu que eu... fico sem descendência, sem aí o baixo fascista. Bem suave, bem bonito, né? porque é? Porque é legal, é esse contraste. Né? Ele acredita de Dionísio, mas também menos é pela fascista. Ele quer a descendência masculina. Tipo, mulher, ele mata. Então, e mesmo que o Teodadeiro, protagonistas de não saber, adorará. Então, Dionísio nos reuniu a todos numa só cena, e num só golpe destruiu ele, você, a nossa casa, o nosso palácio e eu. Que além de destruído, fico sem descendência masculina, saída dessa fruta do teu ventre miserável. Do teu ventre miserável. Do teu ventre miserável. Que eu vejo aqui, na frente, natureza morta. Comida esmagaçada e jogada fora. Ah, filho, filho, você só tinha olhos pros seus, pra nossa casa, pro nosso palácio. E nós temos os olhos voltados pra você, só pra você. A nova visão da nossa casa. Nova visão da nossa casa. Não nova visão do que, você na PEC, 20 anos. Você, como é? é nós tínhamos os olhos voltados para você. Só para você. A nova visão da nossa casa. Não, não mas, mas a nova visão. Acabou a esperança, acabou o PEC, acabou o fibracene. Quer dizer, é a nova visão da nossa casa. Ele acredita nisso ainda. Ele tem, tem um chilique fascismo nossa, nova, ah, é? uh, e nós temos os olhos voltados para você, só para você. A nova visão, a nova visão, do... a nova... mais místico até. Essa coisa do do do glória, do... a nova visão, a nova, nova. a nova visão da nossa casa. A nova visão da nossa casa. Não nova... faz a nova visão da nossa casa. Todo o nosso povo te respeitava, te temia. Enquanto o velho aqui, ninguém ousava fazer nada, só de olhar na tua cara, de medo do castigo, o inimigo. I'm going you Que acabou, entendeu? Você que é o titular agora, ah. apesar de ser. Ah. Aqui, na capital da dor, você exilado do escanto da corrupção, da desonra. Não, aí você podia ser menos fascista, ser mais emotivo. Aqui. Fica um ataque fascista aí. Aqui, na capital da dor. Capital da, da capital, dor. Capital da dor. Você exilado do escândalo, da corrupção, da desonra. Entendeu? Sem feio. Não. Sem feio. Sem feio. Sem sem Tá. Sei. Tem uma pausa. Né? Eu. Que a é mais. Comumente. Eu. Que a mais. Formosa seara. Eu que a mais. Formosa seara. Debana. se me. Não, mas a gente vai falar isso com muito carinho. Muito eu. Que a mais. Formosa, Seara, Tebana, Cini, sem feio, sem feio, sem feio, se há, só se existe alguém que se põe. Sinto tua dor no meu peito. Peço licença para, apesar de contaminada por tão grande crime, não fica lá depois aí. Todos os membros foram recolhidos com decência. licença para, apesar de contaminada por tão grande crime, recompor o corpo do meu filho. Ah, eu entendo. Eu acho, que eu, não, eu acho que eu não fiz ainda não, mas não fiz. Não, mas olha, se ela for mais séria, fica mais real, porque a gente vê que ela pode ser uma dessas mulheres, aí que não é meio, não? Fica, mais, mais, fica melhor se ela esconder a mas Se você tiver um treco e você falar como ele tiver a necessidade de... Isso foi ótimo. Ela pode segurar. E depois, se você, desfilar, -se -se? Se você falar religionista, depois tem um ataque fascista, é ótimo. E depois, sabe, são várias, são coisas completamente diferentes. Entendeu? Eu adorei. Eu adorei que a senhora ficou muito mais interessante, muito mais acompanhável. Eu gosto muito. Eu, pelo menos um monólogo. Eu não me dei pra ele até agora, quer dizer. Eu cheguei, pra casa, eu mandei mensagem yeah. pra Marcelo Passiva, pra pedir pra eu tomar uma mala. Aí ele falou assim: eu acho que ele tava aqui. aí vem. Aí Marcelo disse: ele tá falando um trabalho barro. Vamos saber, Américo. Né? Américo, tem sai? Não, eu vou descansar, eu não posso. Porque eu tô anêmico, eu tô muito cansado, eu preciso descansar pra conseguir fazer isso. Eu peguei de pé, tipo, ele eu pelo meu próprio, eu não sou povo aqui até.